Você quer saber o que significa a palavra dieta? Muitas vezes a pessoa fala a palavra dieta. Eu acho que as pessoas sabem mais ou menos o que significa a palavra dieta. Mas o que significa, mas o que significa mais uh, teoricamente a palavra dieta? Dieta significa regime alimentar que cota habitual... Dieta significa regime alimentar que cota habitual de alimentos sólidos e líquidos que uma pessoa ingere e controlar isso. Ou seja, controlar o alimento. Então, isso significa dieta. Regime alimentar que cota habitual de alimentos sólidos e líquidos que uma pessoa ingere e controlar isso. Esse é o significado da palavra dieta.